Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço olha só gente que momento mágico tá chovendo a gente que é nordestino quando chove ficamos muito alegre mesmo porque sabemos que a chuva traz riqueza tanto para o sertão como onde você tiver a chuva ela é riqueza em qualquer parte do planeta porque a água é a base da vida para aqueles que acompanham o meu canal Sabe que aqui eu tenho o meu espaço, o meu espaço aqui ele é 5 metros de largura. Na realidade isso aqui é o terreno do meu sogro, a gente mora aqui com ele. E restou aqui esse espaço aqui de 5 metros por 12. Fiz minha cozinha, O espaço lá eu fiz o galinheiro. Aqui eu tenho minha pequena horta. Aqui nós temos milho, ó. choveu gente, tá garoando um pouco. Nós temos aqui milho, ó. o milho aqui tá quase secando, eu viajei ó. E, mas tem carocinho, ó. Olha, olha só aqui, ó. Secou já, gente. Não serve mais para assar, não. Eu queria assar, mas não serve mais. Então, isso aqui é uma maravilha. Muito lindo mesmo, ó. Aqui temos umas covas bonitas. E aqui, gente, ali minha esposa planta um pé de rosa aqui. Olha que lindo aí, ó. Olha só. E aqui é meus peixes. Agora aqui, gente, choveu bastante. A caixa lá de baixo encheu legal. Ali é meu galinheiro, minha, minha, minhas galinhas ali, ó. E agora eu vou ter bastante água para fazer a, a troca dessa água o bacana é isso aqui ó água, essa aqui é uma caixa de 5 mil litros isso aqui foi um presente da empresa enfibra que mandou para mim da permatex aqui, aqui tinha um x aí saiu ó então eu sou muito grato aí pela infibra a qual doou para essas caixas aqui ó aqui eu instalei aqui, aqui ó coloquei um, um registro e uma torneirinha que é só abrir aqui ó porque a água sai aqui, ó. Bacana, né? Então, uma maravilha, gente. Aqui a gente pega a água aqui do telhado. Água limpinha, ó. Maravilha. Aqui, ó. O cano que vai para caixa. A gente colocou um Y. E aqui embaixo, a madeirinha, ó. Aqui temos um, um, um cano aqui, ó. Onde a sujeira quando vem do telhado, ela armazena aqui. Sempre eu tô limpando aqui. E ali um suspiro ali, ó. Para quando o chover muito, a água sair ali, ó. Aqui nós temos uma bombinha, onde a gente bombeia água lá para outra caixa que vocês viram lá. Então, muito bacana. Tudo vedadinho aqui, legal. Maravilha. Pois então, aqui como eu não tenho filtro ainda, a gente não pôde comprar um filtro ainda, então aqui a gente faz assim, ó. a gente armazena água lá. E a cada 15 dias, quando essa água suja, tá chovendo, a gente vai trocando essa água. Olha só, gente. Estou aqui fazendo aquela limpeza. Aí eu ó. Troquei a água suja. Agora vou colocar uma limpa. Aí, ó. Olha que legal aí. Ó. A água tá quase chegando aí. Liguei a bomba. Aqui nós temos um grandão ali, ó. Dá um meio quilo já. O restante aqui tem uns de 250 gramas. de 300. O tempo tá para chuva, ó. Encheu a caixa ontem. Aí a gente tá renovando aqui a água hoje, ó. Tem aí uns 6, 7 cascudos. Ali, ó. Aí tem um cascudo ali, lá, lá na frente tem mais três, Ó lá nós temos mais um grandão ó. ali tem mais outro ali ó são um, dois três, quatro, cinco, seis sete cascudos temos outro aqui sete a oito cascudos ali é o grandão aquele ali nós pegamos no pesqueiro aí gente colocou aquele lá no, foi no pesqueiro era, mais, era oito. Só, só escapou esse grandão ali, ó. Tinha três carpas. Morreu uma, tem outra aí, ó. E é isso aí, ó. Aqui eu tirei água suja. A cada 15 dias eu troco a água. Porque eu não tenho filtro, né? Esses tijolos aí eu ponho pra ajudar aí na, na. Não sei se eliminar um pouco da harmonia. Aquele tijolo lá. Eu ponho pros caçudos, né? E é isso aí, minha gente. Olha. Bacana aí, ó. Olha só. Eles aí dentro aí, ó. Olha só aí, ó. Que bacana aí, ó. Então aqui é. Choveu muito essa noite. Olha aí, ó. Isso aqui é bacana, né? Agora aqui ó, a água tá um pouco mais calma, olha só aqui a carpa ó, é a tarde, a tarde ela sobe um pouco mais pra cá. Aqui nós temos uma bombinha aqui ó, que bombeia essa água aqui ó, aí eu coloquei pra cá, depois toda a sujeirinha da ração fica aqui na tela e aqui eu vou colhendo aqui a sujeirinha depois. Bacana, eu vou pôr uma, aqui um pouquinho de ração pra ver se ele vem aqui mais perto. Aqui é uma ração própria que eu compro já para peixe mesmo. Rende muito. Vou pôr aqui para ver se, se eles vão vir aí, ó. É que eu acabei de pôr ração, então eles não ficam um pouco meio tímidos aí, ó. Mas se... Olha, estão com pouca fome aí, ó. Mas eles... Olha, vem, ele vem fica com medo de mim aí, ó. Ele não vem muito perto porque eu estou aqui, ó. Se eu pôr muita ração eles não comem tudo e vai para o fundo da caixa ó. eu tenho duas carpas comprei elas miudinhas com dois centímetros cada um então assim gente já se inscrevendo no canal abençoe o canal deixe seu like deixe seu comentário isso é muito importante e aqui em breve eles estão bem grandes ó uma caixa de 2.500 litros d'água a gente troca a cada 15 dias quando suja né os peixes sujam muita água nós não temos ainda filtro mas se eu tivesse filtro, essa água aqui daria para muito tempo. Mas como eu tenho uma caixa muito grande, tenho muita água da chuva. E só bença, né? Fui. Tchau, abraço. E até o próximo vídeo, minha gente. Olha que lindo, ó.